oi meu amor então vamos lá ó vestido go festa tamanho zero vamos imprimir ó vai dar quatro folhas tá vestido godê festa vai dar quatro folhas tá se deu quatro folhas é esse o tamanho mesmo tá débora tá zero vamos para o um então zero vai dar quatro folhas Vamos para um. O um 1. O 1 também vai dar quatro folhas, ó. Mas dá para ver que ele é um pouco maior. Um também vai dar quatro folhas. Vamos para o dois. O dois também vai dar quatro folhas, né? Ó. Mas dá para ver que é maior. Para o 3, também vai dar 4 folhas, tá? Tamanho 3 também vai dar 4 folhas, vamos para o 4 agora. Também vai dar quatro folhas. Vamos para o cinco. O cinco vai dar seis folhas. Seis. O seis vai dar oito folhas o sete o 7 também vai dar oito folhas o oito. o oito vai dar nove folhas o 9 O 9 vai dar 12 folhas O 10 O 10 vai dar 15 folhas o 11 o 11 também vai dar 15 folhas agora vamos ao RN vamos aos tamanhos especiais 4 folhas, o RN o Vamos ao P, quatro folhas. O P, vamos ao M, seis folhas. O M, vamos ao G. Seis folhas o G e vamos ao último que é o GG, seis folhas o GG, ok? Então, é essa, esse são os tamanhos, né? Do vestido godê, festa fácil, impressão pôster, tá? Porque a impressão fácil você não precisa do adobe. Está atualizado. Você imprime até pelo celular, né? Então, a esse é o imprimindo a grade do vestido de Godet Festa impressão pôster. Vestido Godet Festa, a modelagem dele é um pouco menor do que o vestido Godet normal, porque a saia do vestido Godet Festa é menor, é ela é uma, um Godet inteiro, né? E o vestido Godet, né? O vermelho. Ele é um meio godê e ele é a ma saia é maior. Então o vestido para comportar aquela saia com tantas dobras, né, com tantos franzimento, ele tinha que ser um corpo, o um corpo maior, porque o velcro do vestido vermelho, né, aquele vestido vermelho, vestido godê, ele abraça a barriga toda do cachorro. E esse vestido godê festa, o velcro fecha um com o outro, ele não abraça a barriga toda, ele fecha um com o outro. Talvez seja isso que você tenha, tenha visto diferença, tá, meu amor? Mas se o 2 não deu para ela, eu faço 3 que vai dar, tá bom? Beijos.